Beleza, de nata com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui E olha só galera, que legal, a família do Michael reunida Nessas férias, vamos respirar ar puro, vamos para a mata Vamos é, para o um lugar onde tem água e muito ar puro E hoje é sexta-feira 3, a gente vai para um lugar bem calminho, bem tranquilo Onde não correremos nenhum risco, sim é mais ou menos nesse ponto aqui, ó Tem umas pousadas E o Michael vai pra lá com a sua família Galera, se vocês curtirem o vídeo, já vai deixando o like, tá? Fica até o final Beleza? E espero que vocês gostem, né? O Michael alugou esse carro aqui, ó Show Carro lindo E bora pra lá Tá aqui a 3, ela vai na frente? Ah, manda, era pra você vir aqui na frente Mas enfim Bora lá, galera! É conhecer esse lugar. As fotos é uma pousada, né? Algumas pessoas estão lá. Várias pessoas é tem informação de, de casos. Aconteceu um passado aí, caso de, de assassinato, mas tá no século 21, né, mano? Essas coisas não acontecem mais assim, dá mais nos Estados Unidos e tal. Então, bora lá. Bom, estamos quase chegando Acho que fica mais ou menos pra cá Não tenho certeza Ah, aqui ó, essa aqui é a floresta Parece ser um lugar bem bonito, galera Ó, eu tô vendo uma casa aqui Ó, pessoas Peraí. Eita o cara xingou maluco. Caraca os caras já estão hateando aqui mano, tem que tomar cuidado com esse local velho. Tem uns maluco doido aí velho. Ainda bem que a gente chegou. Olha tem umas pessoas ali no meio galera. Tem algumas pessoas aqui no meio da floresta. Eu vi um parece que o cara tava com arma mano. Eles minha Ou ele tava com uma arma Será é que tem mais gente aqui? Opa Mais tem um carro aqui Ó, mais um turista ali, ó Tem várias pessoas aqui, ó Tem como é que não tem medo de onça a Onça Ó, lugar bem bonito, hein, galera Cheio de mato, cheio de flora Cheio de ar puro Bicho Tá ligado? Aqui, ó, chegamos É nessa pousada que a gente vai ficar Ó, tem uma, uma estradinha ali, ó pra... vou, vou parar aqui meu carro Vou parar o carro aqui Olha só que da hora Bom galera, já anoiteceu aqui ó. O pessoal não sai dos lugares não ó. Fica aí, o cara tá consertando você até agora véio. Não sei que hora que esse sujeito vai dormir não Apareceu, moleque É ele O Jazão Qual seria a voz do Jason? Acho que ele deve ter voz Tem lance com a mãe dele lá Ele deve ter voz de criança, mano Sério É, malandro Agora a gente é o Jason, velho Já mandamos um pra caixa prego e ó, o Jason tem os superpoderes aqui, ó, ó Tem mais uma ali, galera É, moleque Agora que nós é o Jason, moleque Vamos pegar essa daqui Vamos pegar essa daqui ó, ó, ó, ó Vai ser só uma, vai ser só uma Opa Caraca Para de dar bica Nossa Dá fogãozada Caraca, moleque Essa aqui o Jason matou na... Toma Caraca, essa aqui o Jason matou na... na... No chute, mano Tem mais gente aqui? Tem mais gente aqui? Não Dá um ligo no Jason, mano Que louco, velho! Bora atrás de mais vítimas Vamos usar aqui nosso poder de teletransportar Caraca, essa, essa selva aqui é muito louca, mano Vou ver se a gente encontra mais vítimas aqui Ó, oh, a gente já foi duas já por pau Vamos subir aqui pra ver se eu encontro mais ah, ah, Acho que a, o, falando da voz do Jason ele Deve ter voz de criança, mano Mamãe Tipo assim, tá ligado? Olha ali, agora é o, é o guardinha, a guardinha. Vai. Nossa! Olha. Mais um. Mais um, mano. Olha o facão como é que tá? O facão já tá brabo, velho. O cão já tá cheio de.. Você quer mais 18, hein? Se você não tem mais 18, não pode assistir esse vídeo, mano. Não pode. O homem aqui é bruto, o homem é brabo. Vamos teletransportar aqui pra algum lugar. Ver se eu acho mais vítimas. Opa, opa! Bonitinha, bonitinha. Sempre tem umas bonitinhas, né, mano? Sempre tem uma boni umas bonitinhas, mano. Sempre tem no filme do Jason. Tem uma ali tomando banho. Vamos pegar ela, vamos pegar ela. Ovo da maciota. Ó o Chazão, ó o Chazão. Quem falava Chazão era o Kroes, mano. Bicho é brabo, maluco. Toma. Onde a gente encontra mais? Ver se eu encontro mais aqui. Opa, tem uma casa aqui. Aqui tem uma casa, aqui tem uma casa aqui. Bora lá, Jason. Ali, tem um, tem um cabaço ali Tem um cabaço ali Vou Pegar por trás, mano uh! Correu Correu Volta aqui Caraca, o Jason corre muito Volta aqui, volta aqui Vem cá, vem cá, vem cá Jesus. Que Jesus, o que, rapaz? Você vai encontrar com ele agora Caraca Me escorre muito Lord. Que Lorde, o que? Eita, tá me dando baile Jesus. E Jesus Caraca, o gordinho corre muito, velho. coça foto. Meu amigo, o gordinho correu demais, velho. Fica. Arr! Toma! Caraca, levei um baile do gordo. mais uma vítima. Opa, opa! Tá ligando pra polícia? Caraca, o Jason aqui é bolado Mais um Mais uma vítima do Jason Bom, agora a gente precisa ir Na cabana Chegamos, galera Deixa eu ver quem tá ali Opa Tem mais três vítimas ali, ó Quem mandou invadir minha floresta Quem mandou invadir minha floresta Vamos ver Opa Tem três vítimas ali, ó Ver se eu encontro mais aqui pela, pelo lado okay, vamos acabar com esse cara aqui Toma Toma ah. Caraca galera, vocês escutaram? Meu Deus, o que tá acontecendo aqui, cara? Mano eu vou ali ver o que aconteceu, cara Nossa, mano É uma pessoa Caraca, tá morto Que isso? O que tá acontecendo aqui, cara? Caraca, o que tá acontecendo aqui, mano? Vem, gente, vem, gente, vem, gente meu Deus. Cara, tem uma pessoa morta ali, mano. Galera, que estranho, cara. Galera. Eu acho que eu vou pegar o carro e vou embora, mano. Bora, gente. Entra aí, entra aí. Ih, o pneu tá furado. Quem furou o pneu? Meu Deus, o pneu tá furado O que aconteceu, cara? Furaram o pneu do carro, galera Quem furou o pneu do carro? Caraca, agora danou Se eu ter que ligar pra... Tem que ligar pra alguém e vir me buscar, mano Eita Ele, ele Meu Deus Não! Que isso Ih, pegou o facão Bate nele, bate nele Usada. Pega, bate nele Bate nele, gente Eu tô sangrando Eita, oh, me eita me Eita Bate nele, bate nele Bate oh, nele oh, Caraca Mas eu tomar mal facão usada daquela, caraca Eu vou morrer <risos> isso, isso, isso, isso, isso Toma Ele morre, velho Caraca, Meu o Jason cão é cão brabo! Cão Quebra isso. ele aí, gente. Vamos pegar um carro aqui embora! Caraca, minha vida, mano! Mais uma facãozada dessa aí já era, véi. Se esconde, se esconde! Ele quer me pegar, véi! Ele não morre, véi! Isso, isso, isso, isso. Mata, mata. Caraca, tem muita vida, mano. Esse desgraçado. Meu Deus do céu. Isso, isso, isso. Bate. Ele tem muita vida, mano. Galera, o Jason é muito bolado, mano. Eu arrumei uma, uma 12 Toma. Caraca. Bate nele, bate nele, isso, isso. Eu não morri. Meu Deus do céu, cara. Vambora, gente, vambora. Vamos sair daqui. Cara, duro que esse carro aí já era, mano. Duro que esse carro aqui... Vamos tentar encontrar um na... Bora, bora gente, bora Entra, entra, entra Meu Deus, o carro tá ruim demais, cara Eu se arruma aqui embaixo Caraca, não vai dar pra ir embora com esse carro não, mano Explicou, galera. Pio tá furado, velho. Dá pra sair por aqui. Passar por aqui, vamos passar por aqui. Meu Deus. O oh, ele lá. Quem é aquele? Quem é aquele? Eita! ele! Sai! Caraca, ele tá correndo rapidão, mano! Vambora, vambora, meu Deus do céu! Caraca, velho! Galera, conseguimos escapar do Jason, mano! Caraca, eu achei que ele tinha morrido, mas não morreu não. Meu Deus do céu, velho. Olha meu carro, velho. Bom, galera, enfim, estamos em casa. E... A família já tá toda descansando aqui. Caraca, que sufoco que a gente passou. Tá aqui a Tracy dormindo. Ih, rapaz, olha o Jimmy ali, velho. O que aquele moleque tá fazendo? E tá a Amanda. Bom, eu vou tomar um banho aqui.